Então vamos entrar nesse espelho. Acho que o que sobrou pra gente fazer era entrar no espelho. Até que já ir pra cafeteira. Alguma coisa pra pegar aqui atrás? não... Tem um PC. Esse PC eu não usei. Eu achei que aquela porta foi a porta que eu vim. E tinha o um moço da gosma. cafezinho quentinho... Vida cheia... Ah, acho que esse aqui eu não, não li, não tinha lido não. Para todos os interessados, liga de castelhanos. Hum. Ah não, isso aqui eu li. Isso aqui eu li. O candidato ideal para ser o núcleo... O que é? O candidato ideal para ser o núcleo precisa ter um ego incontido para reter a sua própria personalidade enquanto suporta as mentes interligadas dos muitos outros. Ah. Ah, tá... Um, um eles, acho que eles tinham colocado num... É que eu não joguei um, né, gente? Então, eu, eu, pelo que eu li aqui, parece até que eles colocaram num... Faz parecer, né? Que eles colocaram num... num o primeiro... Ah, Carai... É. O primeiro jogo, eles colocaram num... cara psicopata, né? Achando que... Só que eles, sem saber que o cara era psicopata, colocaram só num cara, né? E aí descobriram que o cara era psicopata <risos> E aí deu aquele problema todo que deu num... Né? Que eu não faço ideia do que seja É isso aí, velho. Posso falar com ela? Será? Ela levanta. Falando nisso. Não preciso ver nada, não. achei, achei que precisava, não preciso não. Ele chega chutante, né? Todos. Hum... É daqui que eu vou ser teleportado lá pra... para onde o cara tá. Nossa, do nada tudo escurão aí. <risos> Já tem uma cafeteira pra mim não precisar voltar, né? Arpão. Ih, começou a dar munição em excesso. Já fica meio preocupado, né? A gaveta pra abrir? Não tem. O espelho pra... Coisar as habilidades, né? Eu vim daqui, né? Susto do caralho! Filha da puta! Só preciso entrar Nossa! Nunca vou matar com essa zarabatana? zarabatana. Sabe, boy! É, foi descansar e morreu, né? Aham. Uhum. Só vou descansar aqui e esperar ela. Ele tá morto. O que aconteceu, Leroy? Conta aí. Tá legal. O teatro. Você vai ver... Oxi, agora ele, ela fica correndo com esse machado? O personagem que eu tava correndo ali, vocês viram? Tipo, usar o machado é normal, mas... Ih, esse aqui é de foder, velho. Aquele ali eu não tanco, não. É, é, só vou, só vou descansar aqui pelas minutinhas, tá de boa. É, little head. Você subestimou o cara, né? esse se moscou. Isso aqui... Ih, tá trancado! O que será que eu tenho que fazer pra liberar, hein? Eita porra, velho! Oh, esse aqui é bom, hein? Essa máquina. Lembra que eu tava precisando? Ah, dropou o fusível! E aí parou para aí mesmo. Vixe, fi. Barulho mó estranhão, né? Sei, lembro fechado vidinha. Ah, espera Aqui tá o refúgio, aqui tá o lugar que eu preciso entrar, né? E eu vou rodar esse aqui só pra encontrar pistas e dar aquela da marota. Você acha que não vai precisar mais? É esse mesmo? Dá pra subir em cima da casa? Não dá. Dá pra dar uma olhada no lixo. Queimaram tudo aqui, velho. Ponto de ressonância. Mas aí tá muito longe, né? é aqui ó. não. Boa! Aquele braço se Ah, então é por isso que eles juntam tantos os corpos assim, né? Pra formar aquela, aquela menina lá do caraia. Desgraça, podia ter um lugar aqui para mim usar para explodir o negócio, né? Oh, porra, nasceu vários, velho. Que isso, cara. Que isso, velho. A estamina aqui vai ser útil pra caralho, né? Nossa, vou morrer. Mais, mais atrás. Eu vou morrer. Morri. Caralho. Que foi isso, velho? Não, quando fosse só, só, ele, só ela, até beleza, já tava na bosta, né? Eu pensei, não, tô na bosta, mas dá pra, dá pra levar. Aí quando começou a sair do chão outros, aí eu falei, aí, já... aí eu pensei, nossa, agora já era. Agora lascou-se. O que, que faz? Não faz. Senta, chora. Morre, né? Fala, não, leva. Pede desculpa. Chama a mãe. <risos> oh, o Dash 2 baixou rapidão, né? Oh. Qualquer coisa que eu tinha usado para subir. Estão queimando os corpos. Por quê? Ué, agora não vai aparecer não? Ué, agora não aparece aqui não? Não, eu já tava até com a arma trocada. Estavam queimando os corpos pra fazer um. Um, um daquele grandão ali, né? Tem, e tem vários corpos no chão, né? Isso que é o foda. Onde é o lugar que eu... Ah, é aqui, ó. Esse lance desconhecida. desconhecido. Tá, vou pra lá. Então, vamos seguir nas pistas. Ali, ó Ele subiu a porra do caminhão e eu te pergunto: pra quê? Ai, dois hits é foda, velho. Mas foi hein? recurso, hein? Você nem... É, então não. Eu precisava aquela hora que ela veio pra cima, né? Essa daqui o que eu precisava era contornar, né? Na, ver... Na real. Porque ela não tinha me visto ainda. Né? Onde eu tô? Agora aquele ali eu evito, hein? Aquele ali eu não me envolvo, não. Tem alguma cerquinha para entrar? Acho que não, acho que para lá tá tudo fechada. Que isso? Ah, aqui tem aqueles outros que rastejam Ou não é? O problema é que você viu o tanto de bala que eu gastei? Foi três explosivos: três explosivos, umas, umas quatro cinco de shotgun, as de pistola. O que aqui, aqui rastejo aqui, ó Não sei se eu vou atrás de matar Porque aqui atrás eu não vou ficar passando, né? Agora morreu. É, não, va não vale a pena não, velho. Nenhum. Não vale a pena matar nenhum. não importa o que você vai ganhar, tá ligado? Não vale a pena matar nenhum. Não tem, não tem recurso pra suprir tudo isso que você gasta, tá ligado? Só explorando. Não sei se você explora pra ganhar um negócio tão bobo. Por ali eu nem vou, velho. Ó, eu gastei uma bala de... De sniper, mais umas... Sei lá quantas, seis... Sete de pistola. Pra ganhar o quê? Nada. Se matou Só... ah, eu já sei quem vai aparecer aqui, velho. Merda, você eu não mata, né? É você nem dá dano. Ué, voltei pra cá. O oh, merda cansou, né? Merda de novo. aqui é de mim não sei nem quero saber velho e trocou não sei no que eu tem o de quem sabe É Ali não vai Bom Não quebra Agora abriu E eu gastei uma bala à toa. Vários dormitórios. Vai brotar na minha cara, velho. Ué, voltei pra cá de novo. Tem uma coisa estranha nessa sala. Algo que eu não tô vendo. A porra do espelho que o bicho vai brotar dele, né? Esse sou eu. Antigamente. Quase me mijando aqui, velho. Cacete, mano. Fica aí, sai não. Na moral. Quebrado também. Como é que desliga essa lanterna mesmo? Não me viu? Você não sai. Aí ah, eu fui pego. Ah, ela roubou a alma dele. E morreu. Não podia ter deixado ela me ver. Ela não vê minha lanterna, só eu correndo. É, velho. Uhum. Sei, sei. É igual do igual do padre, né? Tinha alguma coisa naquele espelho? Algo que eu devia procurar? Tô perdido. Já olhei o espelho, nem sei onde tá a sala. Só o quebrado. Só esse aqui, ó. Ela tentou atravessar, né? Tô perdido. Tô perdido. Era uma sala. Com... com uns lençóis, assim, e tal, né? Aí parece que cada, cada porta que eu entro eu entro no mesmo lugar. Ixi, olha é lá. É, labirintaço, velho. Caramba, velho. Você demorou pra ver? Não sei o que você tá vendo, velho. As portas são iguais. O quê? As portas que você tem que entrar estão acesas? Mano, não tem nenhuma acesa, velho. Hoje eu aceso que tem aqui. Ah, se você olhar no espelho Pera aí, é a última daqui? Ou é a primeira? Ah. O espelho vai mostrar a saída. Agora eu entendi. Eu acho que é essa, velho. Não tava vendo, cara. Eu tava olhando de olhar mesmo, né? Por que aquela coisa tá me perseguindo de novo? Opa. Mais um slidezinho. Não, tava, tava tipo. Vixe, filho, ia rodar ali, ia rodar, rodar, rodar, rodar, rodar, rodar, rodar, rodar, até não. Aham. Eu voltei pra cá. Não, aqui é pra rua. Isso aqui é bom, hein? Ah, eu, eu tinha entrado pela frente, né? Agora eu tô nos fundos do lugar. Hum, olha só! Mais munição de sniper. me ver não, velho. É a coisa? É o olho que tá ali em cima? Ah, ela vai voltar, né? Uma plantinha, outra jukebox. É, é... Diário do Bartender. Ah. tá bombando. Os negócios bomba bem. Muitas caras novas aqui, pá, né? Ah. É, da é. ah, multidão. Tá certo, quanto mais melhor, né? Tá certo. O melhor cliente, ih! O cara gostava quando não tinha ninguém, né? Atenção toda, toda ali pra ele. O negócio começou a bombar e foi, começou a ficar melhor pro, pro bartender, ele já. foi ficando de cara feia. Fala de pistola. gaveta, um quadro muito estranho É, acho que não interessa com o quadro Tem alguma coisa no chão? Tem uma garrafa lá, só E chutou uma porta de vidro, não quebrou a porta Matei um, né? Matei um, gastei munição à toa e o resto eles se mataram. Mano, esse jogo tava tá muito estranho, velho. Tá fluindo de um jeito muito estranho, velho. É, aqui era pra vir pra pegar uns recursos aí e tal, né? Pior que eu nem peguei. nem peguei o.. Coisa no corpo deles. 13K já, hein? Hum. Dá pra voltar pra enfermeira lá, né? Tá muito estranho, não tá? Onde eu tô? Tô aqui. Aqui tem bala de pistola. Tem metade do mapa ainda pra lootear, né? E aqui eu volto de um, de um savezão. Ó, aqui tem coisa. Tubo de metal, famoso cano. Que alguém está em perigo Isso mesmo, é um pouco disso Droga, vão cercar ele Nossa, não posso passar por aqui Queimou, né? Será é que eles morrem? Não morrem, né? Eu junto aí Nossa, tem quatro, pelo menos Esse fogo aqui Não acaba ah, Mano Olha isso Eles estão tá muito brisa véio. Esbugaram Travaram Vixe, Mas eu acho melhor matar ali véio, Porque está aparecendo mais Será que eles não morrem através do fogo? Tem entrada para um lado É então Aqui ó, morreram. Acabou que morreram mesmo. Você quer Não acerta? Nossa, certa, certa porra do ferro. Portão. Talvez eu possa chegar antes. Interagem aí, irmão. Olha o cara da mob sobrou. Ei, ei, ei, você aí? Você precisa me ajudar. Vamos lá, cara. Eu sei que você tá me ouvindo. Me ajuda. Tô indo, irmão. Calma aí. Não morre, não? Não morre, não? Errei! Esses caras estão sobrevivendo muito, velho. ele tá doido pelo outro, né? Cadê o pisão? Ah, o pisão não foi, velho. Não, não foi. Nem preciso me preocupar, porque eu tenho a garrafinha aqui, né? Então toma facada. Ih, brotou mais. Tem mais deles. tá aí quebrou a perna, velho. Porque aí tem muitos. É você que vai lutar em cima ou embaixo? Não vai liberar o um negócio pra gente dar uma, dar uma balinha aqui, não? Faz alguma coisa. Caramba, velho. Cadê minha shotgun aqui, ó? Tome. Que é rápido, rapaz. Pacete. Yeah, eu gastei uma boa munição aqui, né? Depois depois eu falo com esse cara aí. Primeiro eu vou... Recuperar o gelzinho, né? Nossa prioridade. o oh, miserável. Você salvou minha pele. Eu não achei que alguém fosse vivo. Você é da equipe de busca. Como veio parar aqui? Me responda. Eu tava procurando uma coisa. Hum. O procurando? Procurando o quê? Olha, é perigoso aqui. Vem pro meu refúgio pra gente conversar. Você é primeiro. Vamos lá. Não, pera aí. Tem, um, tem uma coisa mais importante pra fazer. Essa Só Pessoal, você sabe sabem que hora que a gente começou esse jogo? Eu não lembro. Esqueci de olhar. Tem mais, não acabou, não. Seu refúgio? Ou oh, não vi pra onde ele foi, mano. Ele falou, vem, vamos lá. Ah, é aqui, ó. Obrigado por me ajudar. Sou Sykes. Sebastian Castellanos. Sykes. Castellanos é. Ouvi falar de você. Você hum. sobreviveu à bica, não é? Como sabe disso? Sou um programador do STEM, mas tenho outras habilidades. Gosto de hackear sistemas de informação. Sei todo tipo de coisa que ninguém mais sabe. Nem os outros membros da equipe. Caramba. Então, oh. Lily? É. Estamos todos tentando encontrar ela, mas não tivemos sorte. Ih, Barbie é que está aqui, né? Então é isso aí, se não puder me ajudar com isso, então não temos nada pra discutir Boa sorte Ei, espera aí Talvez a gente ainda possa se ajudar É bom hum. valer a pena Olha, tem um monte de coisa aqui que provavelmente você deveria usar Pode ficar com elas por ter me salvado Se quiser ouvir minha proposta, é só voltar aqui Ah, então tá oferecendo as paradas aí Ó, oh, isso aí que eu preciso, hein Oh mas o Destiny tem crossplay? Tipo uh. PS4 e PC? Vixe, véio. Não abre. Criou uma bancada, mano. Não tem uma bancada aqui não? Caramba, hein. Geralmente eu quero... Tem? Geralmente eu procuro o espelho, né? Agora que tô querendo a bancada. As armas estão fracas, não estão? É difícil aumentar esse poder de fogo. Mas lá, aqui no espelho vai ter uma bancada. Primeiro, o gato. Imagina se uma hora, lá pro final do jogo, ele vai entrar no espelho e acaba entrando no mundo da menina, né? Por conta própria, tá? do, do demônio lá, que suga almas. Sou eu, Kidman. Bom saber que ainda tá aí, Sebastian. Depois de Beacon, eu tentei compreender o que tinha acontecido comigo. Mas todos disseram que eu estava maluco ou escondendo a verdade. Comecei a acreditar que talvez tivessem razão. Que talvez eu fosse mesmo um maluco. Me senti tão frustrado. Inútil. Beber Inútil. era a única coisa que fazia dor passar. Tanto tempo desperdiçado. Eu podia ter me esforçado mais. Merda. Não se martirize, Sebastian. Quando a Mobius não quer ser encontrada... Não crie desculpas pra mim, Kidman Eu fiz merda Olha, Sebastian, não é hora de remoer o passado Essa é a hora de remediá-lo Autopiedade é o que te fez beber pra começar Você tem a chance de recuperar o que perdeu Não se esqueça disso Pesado, mas verdadeiro Exatamente Tem razão, Kidman Valeu Valeu, gatinho. Muito obrigado. Primeira bancada. 300 e pouquinho, hein? Preciso criar um, umas munições, né, velho? Nossa, até. É, eu vou criar mais duas aqui, velho. Acabou. Cara, foi muito em cima de munição, velho. 240 aumenta 5% aqui. É só aumentar aqui mais 10% de 400, velho. Caramba, mano, as coisas estão caras, velho. Vai dar mais dano agora a Shotgun, né? E vai fazer pegar fogo. Que você precisa Isso de é uma, uma loucura, velho. Eu tenho uma chave? Não, não tenho nenhuma chave. Bom, um kit de vida, né? Tô cheio. Munição de shotgun. Vou pegar, não, vou pegar, não, porque eu vou encontrar. Espera. Não! Toda hora, perto das vezes pra sair. Toda hora. Parece que você precisa de uma ajuda, detetive. Preciso de uma ajuda. O atletismo, né, que nós estávamos falando. Dá uma corrida, né? Aumenta a velocidade de recuperação. 12k. Cara, acho que vai valer a pena essa recuperação aí, hein? 50% mais rápido. Que é o que? Sete e pouquinho Ih, voltar oh, tá. voltar move mais rápido enquanto tá agachado ah, Reduz a oscilação Mano, eu vou colocar uma furtividade pra andar um pouquinho mais rápido Agachado, hein Tamo, tamo, tamo. Tamo, tamo? Tamo, tamo. Tamo, tamo, vamos lá. Vou salvar lá fora. Não vou salvar aqui dentro não. Vou salvar lá fora. E aqui eu vim na máquina de café. Errei. <risos> Errei. Pô, já deu uma hora de jogo? 50 minutos de jogo? Me? Tá legal, vou te escutar. Como a gente pode se ajudar? Preciso reiniciar o servidor dentro da medula. Ah, e de Será novo isso. Fácil, se nenhuma daquelas anormalidades estiver perto. Aham. Uh -huh. É aqui que tá localizado. Oh, merda. Vou... Calma aí, não concordei com nada ainda. O que é que eu ganho com isso? Se você fizer isso... Eu destranco todos os esconderijos de suprimento para você. O que você ganha com isso? Se você ligar o servidor, eu posso encontrar outro jeito de sair de Union. Tem mesmo algum jeito de sair de Union? Eu não tenho certeza absoluta, mas com certeza eu vou tentar descobrir. Eles perderam contato com o Stan. Estamos incomunicáveis. Se não acharmos o núcleo, vamos todos morrer aqui. A não ser que eu ache uma saída. Como isso é possível? Você realmente quer perder tempo me ouvindo falar um monte de jargão técnico? <risos> Tudo que eu tenho que fazer é ligá-lo? Afinal, como o servidor foi desligado? Eu só tô dizendo que se você ligar aquele servidor, eu posso tentar. Olha pra esse lugar, tá desmoronando. Eu fico surpreso por alguma coisa estar funcionando. Mas afinal, a própria Mobius deve ter desligado ele. Eles têm todo tipo de protocolos de emergência preparados. Tá questionando as decisões da toda poderosa Mobius? Olha, eu não me importo de ser soldado. Mas quando eu me torno dispensável? Bom, essa é a hora de começar a procurar a porta de saída. Tá me entendendo? Entendi. Beleza. Então, você vai me ajudar ou não? É. Vamos lá, né? 86 gigas é bastante coisa, hein, Barbinha? Mas sua internet de 300 mega deve, deve tancar, não tanca, não? A minha... É, não. expliquei aqui foi só 7, né? Setezinho. Ih, sinal que... É a mina da faca, né? Cara, eu não lembro de ter os outros suprimentos. Eu só lembro que tem esse aqui. É a mina da faca, velho. Pelo barulho, tem mais junto, hein, não? Mina da faca, beleza. Beleza, cara, é que se foda também. Aí o jogo tá, tá de tiração comigo, cara. Ó, ó uma estátua ali. Eu, eu lutei aqui, se não me engano, né? Foi tão na correria pra fugir daquela mina gigantona. Olha lá. A estátua. Ha! Oh merda Você tava aqui antes? Isso aí né, Só quase tava aqui antes Olha o tanto de bicho que saiu dali Lugar ou não é aqui? Não é aqui. É aquele ali não quer enfrentar, não, hein? Já chega, tranca rapidão, tá ligado? Tranca, tranca, tranca, tranca, tranca. Tipo. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Ah, tá. Eu tenho que entrar aqui, né? Voltar pra, pra, pra medula lá. Provavelmente enfrentar aquele bicho de gosma, né? Não sei. Pra poder liberar os loots melhores. Tipo, lógico, isso aqui é uma parada secundária, né? Tem nada a ver com a história, eu acho. É um trampinho, um trampinho. É um trampinho skate. Mas eu acho que isso aqui não tem a ver com a história. Tipo, se eu quisesse ir direto ali, fazer o que eu que fazer, beleza. Só que eu também não ia ficar forte. Tem essa também. O personagem já tá fracão pra fazer os negócios. Não, ela fica suave aqui sentada né, eu vou falar Vai com ela, isso. levanta Não, ele nem conta que encontrou o um amigo dela né Ah não, então falando nisso, sabe É... Foda-se Agora eu preciso ir ali na esquerdola Cara, eu não lembro se eu olhei tudo isso aqui Vou Olhar atrás da porta, né? Vocês ouviram? Vou ter que enfrentar o bicho de novo Não O de gosma tava aqui Certeza Tava Pra que que eu fugi dele, né? Tem velho. Porta fechada, né? Dá a volta. Você vai sem encontrar nada, tá ligado? Vai ficar uma maior tensão, né? Quando você encontra também Haja culpa, aguentar Bom, aqui foi a primeira área que eu encontrei aquele bicho Podemos perceber que ele já não está mais aqui, não é mesmo? Você nem ser um gênio. O que vai rolar? Qual vai ser o problema? Acho que o problema vai é ser a, a... Tanto a vinda quanto a volta, né? Mas aparentemente vai ser só a volta. Parece que funcionou. Acho que tem que voltar pro sexo. Vocês ouviram? Um, um, um, um. um. Aconteceu alguma coisa que fez barulho aí. Agora, ó. Não tinha nada. Não tinha nada, estava gordinho. Valeu, putz, mano. Esse jogo é uma desgraça, né? Hora não tem nada, hora tem bicho saindo do chão. Cansou, né, miserável? Ih, lado errado. Venha! Venha! Pode despertando. Para de abrir a live, gente. E, sai, sai! Ai. 70? Nossa, já baixou 30% de, de 90 GB aí, Barbinha! Acho que deixei um, um gelzinho desse pra trás, não deixei não? Ah, se deixei, deixei, foda-se, não vou voltar lá não. Tinha que ter a miserável, né? Tinha que ter ela. Sniper... A porta ainda tá trancada. Ô, Barbinha, muito obrigado pela mana. Olha, o chupo, armou mana pra caramba, velho. Aí eu chego aqui e a mina tá morta. Lembra, lembra muito o Telestha fosse. Lembra muito, muito mesmo. Põe aí. Acho que não põe não, né? Vou precisar pra ela que os negócios tão... Vou falar com ela só pra saber. Toda hora tem que levantar, né, velho? Ela não... Não fala consegue falar sentada, não? É, ela senta ou fala. Não consegue fazer os dois, né? Consegue? Não consegue falar sentando. É, digo falar sentada. Ó, dá pra recarregar a arma quando tá aqui, pelo menos. Eu <risos> não, não barbinha, geralmente geralmente mudinho, velho. E você? <risos> Falou, baby. Tomar meu cafezinho... Encher a vida... Valeu pela mana, Barbinha! Tá... Onde é a saída mesmo? Eu nem lembro quanto eu tenho agora de, de coisa, mas acho que não é suficiente pra nada. Não adianta nem ir lá. Cadê a saída desse lugar? Câmera pesada, velho. Nossa! Aquele ali eu já falei, aquele ali em frente não Agora volta aqui Em algum lugar aqui tinha uma daquelas caixas ali, né? Aqui, ó. É aqui em cima mesmo. Mandação de pistola e muita peça de arma, né? Bom, de pistola já tô... tô full. Nossa, olha o tanto que tem ali, velho. Como eu vou matar tudo aquilo? que age esse tempo pra matar tudo isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5 pelo menos, 6, 7. Nossa, velho. Só tiro na cabeça, não tem munição pra tudo isso não, velho. Ainda mais que eles são meio loucos, né? Ele ficou olhando pro lado, pro outro. Ah, que pesado, velho. Ó, oh, miserável. Não dói É isso mesmo Little Red, é isso mesmo cara Não sei se é... não sei cara, não sei Mas é... complicado velho Complicado, triste Né? Velho, oh, nossa, mas essa mina Ivana é foda, velho. que na escada eles não batessem deixa eu ver, dá pra pisar Mano, o drible da escada Eu sabe o que, que eu queria fazer? Eu queria chutar eu queria dar um chutão, mas não foi Acho que não tem essa mecânica Você dá um chutão nele e subir na escada Acho que não tem Para de se ah. Mano! Mano! No mesmo, mesmo lugar, as três vezes, velho Tá me zoando, velho Não estrangulou mas esse jogo é meio bugado, né não, velho? Apertei o X pra estrangular ali, não estrangulou. Na verdade tem barbinha, só que é tão ruim que eu tirei. Tão ruim que atrapalha mais do que. Meu irmão, tava na mó treta aqui, velho. Mano, tá me zoando, velho. É muito ruim, mano. Aí, cara, É pra dificultar mesmo você de acertar, tá ligado? Nossa. Mas acho que desde não sei, não sei, não sei como é que funciona, tá ligado? Aqui pelo que eu tô vendo ele, ele dificulta de propósito, né? Salve Shake! Eu não sei, eu não sei como funciona o Gone, né? sabia que voltaria. Voltar, né? Tomar um cafezinho aqui pra encher a vida, né? Depois que eu me lasquei ali. Me lasquei mais lá fora do que lá dentro do negócio, né? Querendo evitar tá gastar munição, gastei pra caralho, né? Que xícara nojenta. É a única que eu tenho, cara. Cadê a caixa que você falou que ia dar pra mim? Hum, pistola com silenciador O dano dela é reduzido? Eu não li O dano dela é reduzido? Sim, já tô dentro Desbloqueei os reservatórios de suprimentos como prometido Vê se você consegue abrir aquele ali Já abri Já abri Quero mais. Obrigado de novo. Pode fazer isso mesmo? Como eu disse, vou tentar o melhor. Mas tem um monte de dados que eu preciso limpar antes mesmo de começar. Só espero Reduzido poder fazer posta. isso antes que esse lugar se torne uma pilha de pedras e tripas. Isso vai levar um tempo. O que acontece se sair de Union? Se eu conseguir sair do edifício da Mobius vivo, a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar o meu maldito chip. Chip? Sim. Todo mundo na Mobius tem um chip subcutâneo na cabeça. Meio parecido com RFID. Só que mais avançado. E eu quero dizer todo mundo mesmo. Do administrador até o cara que limpa tá os banheiros. Porra, e você se sujeita a isso de boa? Como eu disse, a filiação tem seus privilégios. Provavelmente você Aquele também chip tem, né? Abriria um monte de portas se você pegasse um. O lado ruim é que, com o chip, eles podem tornar a minha vida um inferno se eu pensar em desobedecer. Acho que pode se preocupar com isso ou se sair daqui. Eu estou interessado em sair daqui hum. também. Você é bem-vindo. Mas não vou ficar esperando por você. Vou sair daqui assim que eu encontrar um jeito. A sua melhor opção é ficar comigo aqui e esperar até eu resolver isso. De jeito nenhum. Não saio desse lugar sem a Lily. Teoricamente, se encontrá-la, você vai restaurar esse lugar e conseguir sair. Eu prefiro levar a Lily pela porta dos fundos comigo. A Mobius só quer conectá-la de volta no Stem. E só Deus sabe o que eles planejam fazer comigo. Se sairmos quando não estiverem olhando... Bom, mesmo assim tenho muito trabalho a fazer. Senão ninguém vai usar a porta de trás. Mas Vamos a mina uma consegue uma ver cabeça tudo cabeça que ele antes vê, antes né? Tá, tudo bem. Boa sorte lá fora. Ah, não, não, não, consegue não, consegue não, consegue não, ela vê ele, a câmera dele ali, né? Ele deitado lá e tal. Dá aquela salvada? Quanto tempo de game será? Tinha dado 50 minutos a última vez que, eu, que a gente olhou, né? A porra, velho, peraí. 10h21, 10 46 oh, já deu uma hora o que? Uma hora e 10, uma hora e 20 Live. Vamos dar mais um rolê. Mas dano reduzido, então. Já sofro pra acertar, ainda com dano reduzido. E a comida laser, tem dano reduzido também? Faltou olhar só aqui os fundos, né? E o cantinho ali, velho. Ô, cacete! Normal é melhor que todos, né? Vamos voltar pro normal. Se bem que o Alerzer vai fazer acertar, acertar melhor, né? Outra estátua aqui? Ah, não. Cara, essas estátuas estão tão bem escondidinhas, velho. Estão tão bem escondidinhas. Estão querendo criar outro aquele grandão, velho. Putz, isso aqui vai ser mó treta, velho. Esse aqui parece estar tá maior que os outros, hein? Mas, mas que cacete toda hora, velho. Pera aí, irmão. O oh, mano não acertou como, cara. Deixar eles criam, velho. Tô vendo água Todo canto que eu vou, eles estão tentando criar. Todo canto. Ó, e tem como tacar fogo de propósito aqui? Tem como eu chegar aqui e falar, ah, vou tacar fogo. Foda-se. Ou não? Tá, Queria. Olha o tanto de corpo que tem aqui véio. Mano, se eles criarem algo ia... Nossa, ia ser... ia ser algo muito grande cara Talvez o mais Mais forte que eu teria que enfrentar velho Então, tem o barril vermelho Mas eu acho que quando eu jogar não vai espalhar até ali É, Pensei na mesma coisa. O quê? Porta do armazém. Onde tem uma chave, tem uma fechadura. Merda. Tenho que sair daqui. Tudo bem. VBBT? Me Mas em que eu saí Mas ser que eu saí Oh merda criaram criaram Criaram. Merda. Se eu correr pro meu refúgio, ela entra? Ou ficar lá fora me esperando? Merda, merda, merda, merda. Esse aqui é muito grande, cara. Alô! que lugar que é esse que era para mim visitar? Armazém, porra de armazém é esse que eu lembro? Perto dos trens. Um armazém. Perto dos trens. ó oh, aqui eu acho que eu não entrei não, hein? essa casa aí. a prantinha aqui, ó. Pra nossa vida. <risos> Morrer? Você quer morrer, Sebastião? <risos> Entra lá, vai ser legal. É, vai ser sim. Tô quase me mijando aqui já. Vai ser muito legal. Tem fogueira. Cafeteira e que, é que tá tão arrumadinho, hein? Uma mão. Esse aqui vai dar trabalho, hein? Já saca a xótica na descida, né? Ué? Bem estranho isso aqui, hein? Vocês acharam? Estranho, né? Calma demais, é, entrei e saí de boa É Era pra acontecer alguma coisa ali, Razer? Com você aconteceu? Porque pra mim foi muito de boa, velho Tá guardado pra depois. Pode ser, pode ser. Verdade, hein? Verdade. Pensei nisso também. Tá. Armazém. Canto direito do mapa, pra cá. dos trens, acho que os trens estavam por aqui, né? Isso aqui, vou mais aqui para trás. Tem aquele bicho que tava rastejando no chão que eu não matei, e tem aquela menina lá, aquela aquele, aquele, que grita lá, né? De é esse, velho. que aqui? E o bicho bem do lado, velho Sabe o Kajimu E morreu É, então, né O bicho tava vindo, mano Ainda bem que não entrou, né Ainda bem Ainda bem que o jogo, o jogo ficou suave assim Falou, não, vou dar uma colher de chá Aí eu abro a porta e lá na minha frente <risos> É, mano Hum, outra shotgun Eita, Porra! Escopeta tá ficando longo. Alcance médio. Isso. o menor. cacete. Começou a ficar frio. Cacete. Merda! Novo. Ah, foi o cara que morreu. Não, e a bala ainda? Ah, é, ela me olhando. Ela tá me olhando, esse olho é dela. Aí você me quebrou as pernas. Tem, tem a inteligência deles que não deixa Passar por ali Valeu, é nóis Deixa lá, velho. É Mas não era bem o que eu queria, né Tá, que opção eu tenho? Posso voltar pra cá e salvar, né? Acho que a, me a melhor opção é descer aqui. Salvar aqui, né? Passar aqui por trás não. Passar por, por aqui. Arriscar passar na frente delas não. Salvar ali. Né, já que estamos longe. O oh, caceta, o oh, caceta, oh, essa shot ganha espada menos, ela é menos forte. Ele não corre agachado não? Se eu apertar ele um Ah, não. Aí não dá, velho. Aí não dá. Na hora que eu ia pegar... Não queria gastar isso aqui. Não queria gastar isso aqui. Cadê o corpo do outro? Ah, uma estátua. Posso quebrar? Não quebra. Quebra. Acho que essa aqui só quebra na bala. Cara, esse bagulho fica muito camuflado, né, mano? Também não curtiu? Então, velho. Na hora que eu olhei, eu já falei: opa. Mas, aparentemente, não é tão forte. Opa! Ó, oh, 400 já? Ó. Oh. Eita, que isso? Munição. Puxa. Munição não, vida. Vidão. Não, tá, beleza. Abri achando que era uma outra arma, top. É. Ó, oh. parece que isso aqui fica o jogo inteiro aqui, né? Os que morreram no fogo. Tô com quanto? Sete, sete pouquinho. Ah lá, miserável. É verdade. Vamos encher a vida, né? Salvar. Aí amanhã quando a gente puxar a gente puxa o pano nas coisas, né? E saindo daqui. Indo lá pro, pro local da missão principal. Cafezinho bom. Cafezinho de quem passou por um perrengue, né? Cara, o vidão nunca usei. Você acredita? Só usou o vidão uma vez, então. Não usei até hoje. Ó, oh, tá salvo, vamos lá. E nós continua. <tos>